Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Chá com Alvinho, agora já na fase da fusão do jogo, a nossa convidada de hoje super especial, ela tem 29 anos, mora em São Paulo, ela está na terceira participação dela no VD, foi a quinta colocada e a sprint da temporada de Amazonas, jogou também a temporada de Lendas, onde ela ficou na 13ª colocação e aqui em Bali ela foi o segundo membro do júri Seja muito bem-vinda, Bia. Acho que as pessoas estão ansiosas para essa conversa. Oi, gente! Eu também estou ansiosíssima. Eu estava aguardando muito o meu chá. Eu pensei... Cada rodada que acontecia, eu pensava ah, se eu sair agora, eu vou falar isso no chá. Se eu sair agora, eu vou falar isso no chá. Ah, Foi sempre amo. emocionante. Eu amo, gente, que as pessoas fiquem pensando no chá. E não pensem <risos> com medo. Venham para o chá, que é, aqui é... A cadeirinha é gostosa. É, gente, antes da gente começar, Começar a falar sobre o jogo da Bia, é, vocês já deixem o like no vídeo que eu tenho certeza se, vão gostar, se inscrevam no canal do VD, ativem o sininho para vocês receberem as notificações ali antes do, do chat ser publicado. Bia, não tem como deixar de começar essa conversa é, em paralelo das suas três participações, como eu fiz com o Kaique, que também teve essa situação. É, três jogos muito diferentes, não? Né? Um jogo que você entra como novata e tem todo toda novidade do do, do formato e ao mesmo tempo todas as possibilidades de jogar sem as pessoas terem uma uma visão prévia sobre você. Lendas, um cast bombástico, super complicado, difícil, é, mais desafiador. E aí você vem para Amazonas com uma proposta que foi muito interessante. Porque Bali, você. Né? É pra Bali, isso. Você vem para Bali com uma proposta muito interessante, porque é, aparentemente foi intencional, aí você fala pra mim se foi ou não. É, você estava no jogo mais UTR, assim que não é muito o seu perfil que a gente conhecia. Fala pra gente como é que foi um pouquinho assim, da, o que, que você esperava de Bali, como é que foi a sua entrada. Então, eu acho que o arco das minhas três temporadas é um pouco do arco do que, tipo, eu passei como pessoa nesses dois anos. Porque eu chego em Amazonas sem saber o que é Survivor Online, o que que significa nada, né? Então, assim, eu nem ia fazer os questionários se a Gabi não fala pra mim... Faz os questionários, senão você não pode ganhar o prêmio de sprint. O que, que é o prêmio de sprint? Não sei, mas eu quero. Então, vou fazer os questionários. E aí, eu nem... Ia... É, é, é, um... é todo um... um imaginário que a gente cria, depois que a gente entra nos jogos, que eu não conhecia. Então, eu chego ali, tipo, o que está acontecendo? Eu não sei o que, que é, VD e tal. E aí, tipo, nisso eu estou numa fase da minha vida que... Eu, tipo, não sabia muitas coisas sobre mim Que eu sei hoje, né E lendas já emenda com isso Eu chego, tipo, de repente Do nada, tem gente fazendo GIF meu E, e pessoas que me conhecem Eu vou para uma, um, uma chácara com umas 140 pessoas, e aí essas pessoas começam A falar pra mim, você vai estar tá em lendas Com certeza, você vai estar tá em lendas Com certeza, e eu, o que que é lendas? Quem são lendas? Quem são Essas pessoas? Tipo Aí, tem, aí, do, aí eu já quero, né? Lógico, não, eu quero ser uma lenda, vai ser o um máximo, eu vou ganhar esses jogos, eu vou ser um, a melhor, tipo, que da hora. E, e aí eu chego e, tipo, fico super intimidada com aquelas pessoas que se conhecem há anos, já jogaram 500 milhares de, jo de jogos desde que eles tinham 15 anos e cresceram nisso, foi super intimidador. E desafiador para o meu ego, porque eu falhei, né? Assim, nossa, eu fui mal, eu, eu perdi, eu não sou tão boa. E foi, tipo, puta péssimo. Sem contar o fator, é... tipo, emocional na época. Eu fui parar no hospital, porque quando eu sofri o blind do Caio, eu não... foi um blind, então eu, tipo, vi que meu jogo tinha desmoronado eu tive crise de pânico, enfim... E foi horrível. E aí depois disso eu tipo precisei entender o que eram os jogos, a minha relação com os jogos e tipo o que isso significava para mim e como que eu ia re ressignificar. Aí quando eu decidi que eu ia jogar Bali, eu decidi principalmente porque o Glauco tinha dito que não ia jogar é, porque a gente já tinha combinado que não ia jogar juntos, que a gente achava que não ia rolar por causa de não causar atrito na nossa amizade, ele disse que não ia jogar, que não tinha condições emocionais no momento, e eu falei, então vou. E aí, é, com, com eu, que eu estava desempregada, eu pensei, acho que eu tenho tempo para embarcar nessa, nessa confusão. E eu pensei, eu quero entrar para me desafiar a jogar diferente, tipo, eu sei a percepção que as pessoas têm de mim, o quanto eu consigo mudar essa percepção pra ter uma chance. E aí eu chego com essa proposta. E, tipo, eu consegui muito mais do que eu esperava. É, chegando na Merge, depois de, tipo, Kaique e Nayara serem eliminados, foi, tipo, assim... É, você sabe, porque eu te mandei áudio contando o quão feliz eu tava. Porque as pessoas, tipo, pode ter sido por um breve momento, mas elas esqueceram um pouco quem eu era ali, sabe? Deixaram eu, eu, eu fazer o que eu me propus a fazer. E, ok, elas lembraram rápido. Achei que talvez eu tivesse mais uns dois CTs aí. Talvez, assim, um F9 era o meu objetivo. Só que elas... Lem... Mas eu consegui, sabe? Eu, tipo, eu me propus a passar desapercebida, a, a não tomar o controle da situação e eu consegui, eu fiquei muito orgulhosa do meu jogo. É, não, com certeza, eu acho que você conseguiu e, e, e era muito impressionante para a gente que estava vendo da plateia ver essa Bia, essa Bia que, que as pessoas não estão citando em todos os chats, as pessoas não estão falando o tempo inteiro dela, está realmente fazendo um jogo mais discreto, é, jogando com outras pessoas que a gente sabe que tem um jogo mais agressivo também. Não é quem tem esse perfil, para fazer um. e debaixo do radar. E eu acho que você conseguiu fazer esse brilho. É, porque acho que você entra na temporada como um dos maiores alvos, talvez o maior ou, ou entre os três maiores alvos do, da temporada. E você conseguir passar até a manja sem a sucesso, é, Ou seja, você não estava jogando para os jogadores. Que você estava é, colhendo ali, e aí eu queria que você falasse qual foi, muito difícil que alguém sugeriu uma coisa que você não queria fazer, que você sentiu assim, o impulso de tentar tomar o controle da situação e mudar tudo, e como é que foi para manter a, a manter essa sua proposta de jogo? Bom, assim, é, um, um dos objetivos para eu conseguir atingir essa, essa proposta era que eu tivesse alguém que estivesse tomando as decisões, né? Então, eu estava lá no meu intuito de ser cadernizada. E, e, e eu encontrei essa pessoa no jogo, que é a maravilhosa da Nayara. Então, cada vez que a Nayara me dava uma ordem, era tipo assim muito alegre, eu ficava tão feliz, era, tipo, muito doce eu mandava pra moderação, tipo o áudio dela, assim é, tipo, eu não, é, Nai, just, não por favor, não se ofenda, isso é uma coisa positiva, tá é, eu adorei jogar com você, foi um deleite, é, ela falava, tipo, ai, ah, eu não quero que você faça isso e aí eu pensava hum, eu não quer que eu faça isso adorei, sabe, tipo, era muito emocionante, porque tipo, eu consegui enxergar que é assim que eu falo com as pessoas quando eu tô no meu normal, sabe? E aí eu consegui, tipo, ganhar mais uma perspectiva sobre mim como jogadora, sobre mim como pessoa e, tipo, é, isso, é, isso é uma coisa que me, que me interessa demais, né? É um, uma coisa que me empolga. E quando a gente caiu na, na segunda Batur, né, que foi a, a fase antes da Merge, logo antes, uma das únicas pessoas que eu tinha um contato forte, que não estava na minha aliança, que era a aliança dos alvos, que acho que esse ponto todo mundo já sabe, né? Que nós éramos em sete, era o Gustavo. E logo de cara o Gustavo foi, a, foi o alvo. Não sei porquê, não estava não, não, não na tomada de decisões tanto ali naquele momento. O Gustavo era o alvo e isso foi muito ruim para mim. Porque era muito importante pra mim que ele ficasse... Eu sabia que ele confiava em mim... E eu sabia que ele ia querer se mexer no final do jogo... Ele não... Na hora que eu precisasse virar contra a Nayara... Eu achava que o Gustavo era uma pessoa importante pra mim... Mesmo que, que essa hora fosse lá no F5... E eu pensei... Eu não posso definir o meu F5... Agora, no F20... Eu preciso deixar acontecer o que tem que acontecer... Tipo, ele é o Boron... Eu tô numa aliança... Mesmo fora da aliança, eu tenho alguém aqui, que era o Adriano, naquele momento. E eu vou ter que deixar. Tipo, tiveram outros vários momentos, assim. Um, um momento que eu acho que, que ficou muito claro na minha cabeça o quão difícil pra mim era fazer aquele jogo. Porque eu entendo que parece que o jogo terra é que a pessoa não tá fazendo nada. Mas é um esforço do cão. É tipo muita, é muito difícil fazer. É, pra mim, pelo menos. Pela minha personalidade. Era, tipo, todo dia eu tinha que ficar eu pensava mil cenários e fazia não. Eu preciso não, não fazer isso. E aí, quando, por exemplo, quando o Fernando ia ser eliminado, eu pensava, gente, por que caralho vocês vão tirar o Fernando? O Fernando é perfeito no jogo pra gente. Ele é um alvo enorme, ele tá fazendo barulho, ele é zero sutil, a gente vai saber o que ele tá fazendo o tempo todo. Ele tá falando pra todo mundo o que ele quer fazer. Ele tem um alvo, o alvo é a Bruna, tipo, ela nem tá na nossa aliança, Deixa o Fernando ficar correndo atrás da Bruno e fazendo barulho, e as pessoas vão querer tirar ele. Tipo, como que não CT? Que tem Otávio e Fernando, as pessoas me tiram o Fernando. Eu não consigo entender. Mas aí o que, que eu ia fazer? Eu, eu ia, tipo, falar com um por um e, e explicar o plano de deixar o Fernando no jogo, porque o Fernando ia ser um escudo para no, a nossa aliança inteira, porque o cast inteiro queria ele fora, então era bom ele ficar, era muito melhor tirar alguém que ninguém queria fora. Então, tipo, né, só que como cada um dos sete alvos estava fazendo o seu próprio jogo para manter números em volta, é, tipo, o cérebro queria manter a Jaque e a Nayara também queria manter a Jaque e tipo aí eu tinha que me mexer tanto para fazer uma coisa que eu acreditava acontecer que eu tive que deixar para lá e foi de, foi assim muitos momentos do jogo mas era o que eu estava me propondo a fazer eu eu eu imagino de como deve ter sido difícil para você é, abrir mão né, da, da, das ideias e, e do, do protagonismo numa hora antecipada, talvez. Eu acho que você aguardou para assumir um protagonismo numa hora que fosse mais estratégico para você, que as pessoas já tivessem se livrado daquela daquela daquela da imagem preconcebida que tinham de você. Bom, um que eu quero muito falar com você sobre, e que eu acho que você tinha uma posição que eu acho que vai ser muito interessante para a gente entender um pouco melhor, é, foi quando teve a, a, a swap da, da popularidade. que vocês foram para Gagung, para a tribo dos povos. Tá. E essa tribo, é, essa tribo era uma tribo muito interessante. Assim. Eu, eu já falei, eu tô falando em todos os chats, estou ficando repetitivo, que eu acho que essa Twitch tinha que ter demorado um pouco mais, porque ia ser muito interessante o movimento dentro dessas tribos. É, a gente tem teve aqui duas passagens dessa tribo pelo chá. E que falaram coisas diferentes. Bruna falou que ia ter uma eliminação 5 a 2 naquele cenário ali. Que era um 5x2. Nayara falou outra coisa. Falou que ficou surpresa com esse 5 a 2 Que achava que outra coisa ia acontecer. No seu ponto de vista, se a Agung tivesse ido para um CT naquele momento. E a Bruna não tivesse passado pelo que ela passou. Pedido para vocês votarem nela. O que, que teria acontecido ali na Agung? Bom, primeiro, aproveitando o momento para agradecer as pessoas que votaram que estavam torcendo por mim. É... Tipo, é muito, muito, muito emocionante. Tipo, de verdade. Ai, gente, sério, vocês não têm noção como é. Tipo, vai... é muito significativo na vida da pessoa isso, sabe? Tipo, eu aparecer seu nome lá em primeiro lugar da torcida das pessoas, e eu sei que tem pessoas lá que talvez nunca tenham falado comigo pessoalmente, e eu não sei o que eu fiz pra vocês torcerem por mim, mas obrigada, de verdade. E Enfim, eu não sei o que ia acontecer na Gung. É... O Raffling estava construindo uma relação muito forte comigo. A gente ficou amigo, sabe? A gente falava de coisas da vida. A gente se, se animava, assim, a gente tinha, tipo, bastante... Tipo, a gente ficou bem miguxo, assim. A gente falava coisas animadas no telefone e tal. E foi a primeira vez que a gente caiu junto num, num cenário de jogo. E o Adriano foi uma pessoa que veio falar comigo, tipo assim, no primeiro momento do jogo, quero jogar com você. E eu achei que o Adriano era uma pessoa muito mais... Eu, eu, eu criei uma concepção dele na minha cabeça de que ele era uma pessoa muito certeira nos aliados dele. Eu não imaginava que ele, que ele conseguia criar tantas conexões tão fortes. Então, eu achei que o Adriano estava muito comigo. E a Nayara e a Samira, a gente tinha uma aliança que foi formada quando a gente foi no CT Juntas, porque nós era o primeiro CT... Nós éramos os três maiores nomes e as três estavam se cagando de CFB. Então, a gente fez esse pacto. Que depois ficou forte porque a gente fez uma aliança maior juntos. Então, a gente era uma aliança dentro de uma aliança. Então, para mim, naquele momento... É... Quando a Nay falou... Ah, a gente precisa do Raflin. Porque o Raflin é a pessoa que tem mais conexões aqui. Ele tem, tipo, a Mari. Ele tem as meninas da... de Romênia. E ele tem uma proximidade muito grande com o Adriano. Eu não sabia, obviamente, daquela aliança que a Nai disse que existia desde o primeiro dia com o Iargo junto. Então, eu não sabia deles três. E, e aí, eu já queria fazer uma aliança com o Haflain e com o Adriano. Eu achava, para mim, que era benéfico. E... Então, quando ela propôs isso, na minha visão, o que estava acontecendo era, gente, eu tinha essa aliança com os meninos, que a Sammy sabia... Porque a aliança verdadeira era com as meninas, com a Ana e com a Sunny. E o Boron era a Bruna e a Mari. Então, tipo assim, pra mim essa era a verdade. É, eu achava que podia ter mil configurações que eu não sabia. Eu, podia, eu achava que existia, que existia a chance da aliança verdadeira ser de Romênia, né? Eu achava que a, que a aliança verdadeira podia ser os outros cinco e eu e o Adriano no bórum, porque às vezes as pessoas não queriam se queimar com as próprias temporadas tão cedo. Mas meu instinto estava falando que aquelas pessoas me queriam no jogo, que eu era importante para o jogo delas, apesar de que eu não achava que eu era a prioridade. Então eu achei que eu teria dois votos ali, que sairia a Bruna e a Mari hoje em dia eu não acho mais isso porque dá para ver pela proximidade do Rafa com a Mari claramente que não <risos> mas na época eu achava assim que pelo menos a Bruna ia sair que pelo menos a Bruna ia sair tipo depois o próximo voto eu acho que seria a Samira mas que que eu me enganar que não seria a Mari eu ia votar errado sozinha com a Samira com a Samira na Mari ou talvez a Nayara me avisasse para não me perder mas eu não acho que seria a Mari, eu acho que acho que sairia a Bruna depois a Samira. Entendi. É, porque era uma tribo muito difícil de ler, porque parecia que vocês tinham muita dificuldade de falar, de, de jogar naquela tribo, assim, né? Que, <risos> que vocês tinham muita dificuldade de, de, de entrar no mérito do jogo mesmo, por ser uma tribo de pessoas queridas e que Olha, é fatalmente. confortável é muito insuportável pra mim. Todas assim, foi muito ruim mesmo. É, não é meu perfil de jogo, porque tipo, uma coisa é ser o TR e outra coisa é ser miguxo, e eu tenho muita dificuldade de ser miguxo, não é minha personalidade. E, e é, é natural, aquelas pessoas são daquele jeito, elas não estão fazendo um personagem. Mas eu não sou, e aí eu tinha que ser um pouco, e eu não fui muito convencente em ser. Então eu, eu usei a carta do TR ali pra também não ter que ficar tipo, fazendo um papel que era muito difícil pra mim, o que provavelmente foi um erro, porque se eu tivesse ficado toda Chenta, pode ser que eu tava salva agora na fusão mas eu acho que tipo eu não cedi tanto assim no personagem quanto eu deveria e preferi optar por simplesmente não fazer nada e, e deu certo por um tempo depois falhou ai amigo, você travou e agora o que eu faço? Gente, vai ter episódio do BlindCast hoje, às 23 horas. Você vê que ele não vai postar o vídeo hoje. Pronto, ah, você que... Não tô entendendo nada. Eu tava falando sozinha porque você tava travado. Ah, tá. Tava falando junto com vocês, pra ficar meio confuso na hora das pessoas. Mas tá me ouvindo agora? Tô. De leve as pessoas vão ouvir, tá? Trava pra gente, mas as pessoas travou de novo. Ah, calma, respira fundo, tudo certo. Ah, tá me ouvindo agora sim, agora sim Eba, então o é, que que acontece? eu estava falando para você sobre rafling você falou que o rafling e você criaram uma conexão muito forte que vocês tinham. É, que vocês conversavam bastante. E, enfim, a gente tem ouvido falar muito na plateia, alguns chás já, já falaram isso, que o Huffley é uma pessoa difícil, esquiva, que não fala sobre as coisas. E aí você traz uma outra perspectiva sobre o Huffley. Você acha que isso se deve ao fato de que ele se abre com as pessoas com quem ele está jogando e se fecha para as pessoas que ele não está jogando? Ou você vê isso de uma outra forma? Não, 100% isso. Porque no momento que ele caiu em outra tribo e o, meu, o nosso jogo ficou em pausa porque é, eu acho que por dois motivos. Um, porque a gente não estava jogando na mesma tribo naquele momento e dois, porque os interesses dele se conflitaram com o meu, pela perspectiva dele. Ele nunca conversou comigo sobre isso. É, como ele ia mirar no Kaique, eu acho que ele presumiu que isso era um problema. De fato, eu não queria que o Caís saísse, saísse mas eu nunca ia cortar relações com o Rafa por causa disso. O comportamento dele mudou 100% comigo. É, tipo assim, na fusão ele não falou oi no meu chat, sabe? E, e eu pensei que, que, era, que era melhor eu deixar assim. É, as pessoas que não estavam falando comigo eu não forcei, porque eu pensei que tipo, combinava mais com o perfil de jogo que eu estava tentando vender. Um, um, um... Nossa, a Bia nem fala comigo. Hum, às vezes ela nem tá fazendo nada. Achei que podia ajudar. Falhei, mas, mas achei que era mais achei que era mais coerente. Mas eu acho que é isso. Eu acho que ele, que ele tem uma dificuldade, talvez, de se conectar com uma pessoa que ele não vai votar junto. E simplesmente ele parou de, de manter contato comigo quando ele não tava mais interessado em jogar comigo. Sim. E aí, depois que teve a, a tribo dos pop, você foi para Batura e na Batura eu acho que as coisas ficaram um pouco mais tranquilas, sendo que tava na Agung, né? Tô, tô, tô certo na leitura? Tá, porque na Batura a gente tinha... eram nove, né? A gente uma tinha ligeira quatro. Travada também. E agora? Tô aqui. Como fariam as girafinhas? É, eu acho que eu não tô travada, então eu vou ficar falando. Na, na Batur, tava. Tudo... Oi, eu tô aqui, você que tá travado, eu tô normal. Agora tá me ouvindo? Sim. Tá. Então, na Batur, tava tudo bem, porque a gente, tinha, a gente tava em nove, só a gente tinha quatro desses nove, né? Só que, como as pessoas tinham as outras alianças paralelas, que seria tipo é, o F, um trio que. Não, não vou falar. Mas enfim, tinham as alianças paralelas. Que, que, que acabava que as únicas pessoas que não estavam em tudo isso Era o Gustavo, a Ana e o Júlio E então foi fácil tipo Era, era meio previsível ali os votos é... O Júlio foi aquela questão que eu sabia que ele era o melhor pro meu jogo ali Mas eu não ia lutar por ele e eu queria que os meus aliados confiassem que eles eram os principais aliados pra mim. Porque, tipo, uma coisa que me prejudicou muito em lendas foi tentar ser aliada de todas as pessoas da tribo ao mesmo tempo. Porque todo mundo que saía tava putaço comigo. tipo Quando o Léo saiu, ele fez, tipo... Ele ficou... Ele me xingou no voto. E o Léo é o mais sweet que tem, sabe? Então, tipo... É, eu já tinha sido queimada no, no, no podcast da época que, não, no, que era Margaritas, não era chá, era, era mais pra 18 anos é, e, e, e eu já tinha e todo mundo que saía, saía puto comigo e eu não queria passar por isso de novo então eu já sabia que aquelas pessoas iam sair eu queria, tipo, que elas saíssem de boa, tudo bem que o povo ficou meio magoado comigo mesmo assim, mas né, tipo eu não, eu não fiz por merecer muito. Eu não fiquei prometindo coisas que eu não ia cumprir, não fiquei dando esperança para quem eu achava que ia sair. Inclusive, fez a, fiz a mesma coisa com a Jaque, o, o que eu acho que foi bom. Eu acho que a gente teria uma porta aberta. Ela só acabou escolhendo outro caminho que era mais interessante para o jogo dela. Mas eu, eu consegui chegar na Merge, além de, de UTR, eu consegui chegar com zero pontes quebradas. Todas as pessoas ali tinham uma porta aberta comigo. É... Era possível que o meu jogo desenrolasse. Eu, eu, eu dei um pouco de azar por conta de vazarem em aliança do set, que, que aí me põe num boron fácil. E, tipo, eu já sou um nome fácil. Eu ainda tô no boron e, e aí, tipo, com as minhas relações todas aparentes, aí é um pouco, um pouco de azar. Só que eu cheguei numa posição boa porque eu consegui não mentir pra todo mundo ao mesmo tempo. Tá, mas eu quero que a gente fale sobre uma, um momento em particular antes da, da Merge, que foi o momento que você deixa seu sua foto na sardinha, vai dormir e acorda com a Nayara e o Kaique, eliminado. Gente, Fala pra gente como é que foi isso, que eu foi... queria muito uma câmera na sua cara nesse momento, assim, foi real. simplesmente maravilhoso. Foi... Ico... foi muito bom. Eu, tipo... Quando eu acordei e vi que eu tinha ido dormir e acordei na Merge e, tipo, na caí que tinha saído, eu, eu... Por um lado, é ruim porque eu perdi os meus escudos, né? Mas, por outro lado, foi bom porque foi, tipo, a certeza pra mim de que eu tinha alcançado o que eu tinha me proposto a fazer no jogo. Tipo, as pessoas fizeram um move pra dar um blind em alguém uma rodada antes da fusão e não fui eu que saí. Eu não era a pessoa que estava tentando estar com todo mundo ali. Eu, tipo, não fui overplay. Eu, eu, eu fiquei tão orgulho. Assim, eu adoro a Nai. Eu não queria que ela tivesse saído. Eu não acho que ela devia ter saído. Não acho que esse movie nem faz sentido. Claro que se o Adriano chegar com a Jaque na final, vai fazer muito sentido. Mas, assim, no, no... aquelas coisas. Quando a gente está vendo uma jogada para a gente analisar, a gente pensa nove vezes em dez, isso não ia funcionar. É, e, e, então, tipo Eu acho que nove vezes em dez A decisão de tirar a Nayara Uma rodada antes da fusão É uma decisão ruim Porque ela é um alvo fácil E, e tipo, porque ela tava com ele ali também Só que Foi muito bom Porque eu acordei e pensei Eu vou pra Merge, eu sou Boron Eu sou Boron com todas as portas abertas Com todo mundo Eu acho que eu tenho uma chance Ai, que maravilhoso. Você é a única pessoa que acorda no bórum e fica feliz com isso, entendeu? Tipo, ai, meu Deus, acordei no bórum, tô felizona. Eu tava muito feliz, porque se, se eu, eu acho que o máximo que era possível me desprender da imagem que as pessoas Nossa, tinham de mim. Eu de novo. Ah, eu travei de novo, desculpa. Eu, o que eu falei é que eu acho que o máximo que dava para me desprender da imagem anterior que as pessoas já tinham de mim, eu, eu me desprendi. Eu, tipo, eu acho que eu cheguei o mais longe possível que eu conseguiria chegar. A, a última opção... Eu estava dormindo. A última opção era... Eu, eu não sei que, mais, que menos eu podia fazer. E eu não estava dormindo por, porque, por desinteresse, tá, gente? Eu estava eu, eu muito doente. Acho que todo mundo viu as imagens. É, e... Então, tipo assim... Eu realmente acho que, tirando o fato de eu conseguir chegar com toda a aliança, eu tava no segundo melhor cenário, que era chegar todo mundo sabendo que eu tinha feito bosta, que eu tinha votado errado, que, que eu era um voto usável ali. Então, eu acho que se eu não fosse eu, tipo, se as pessoas não tivessem expectativas que elas inventaram na cabeça delas sobre quem eu sou como jogadora, é... Eu teria ido bem melhor, porque eu che... tipo, eu... eu era muito usável. Eu não tinha ninguém, eu né? Eu cheguei na... naquela posição completamente vulnerável. Eu acho que eu saí por conta porque eles votaram na Bia de Amazonas, né? Para sair, não na Bia de Bali. Porque qualquer outra pessoa chegando ali como eu cheguei, teria bastante chance e de como é que foi... de logo. Foi... Hã? Como é que foi? Como é que foi com o Sardinha no dia seguinte que você falou Oi amigo, votei em você ontem Então, ele que veio falar comigo Foi muito fofo Ele, tipo, eu, O Sardinha, eu adoro ele Eu acho ele divertidíssimo Super autêntico é, Eu gostei, eu já tinha carinho Por ele, porque quando eu joguei o IF O meu F2 Era o, o, o fake do Sardinha que, que o Marlon que tava fazendo E... E eu não sei, eu já tinha dito pra ele que eu tinha carinho por ele... Que eu gostaria de, de jogar com ele... E, e eu achava que não ia ser possível enquanto a Nai tivesse estivesse no jogo... E, então eu fiquei feliz... Porque ela saiu que eu tinha uma porta com ele... E realmente a gente passou a jogar mais perto... Conversar bem mais... E ele que veio falar comigo... Ele falou assim... Ah, oi, e aí, o que aconteceu? Bom dia... Eu falei, nossa, não acredito, eu que voto em você... Você que veio puxar papo... Eu nem tinha falado de desculpa ainda... E, e não tinha muito o que falar, só que como a circunstância do jogo tinha mudado radicalmente e a gente era Boron junto e o Rainer já tinha feito aquela exposição, então foi tipo assim é, sai Nayara sai Kaique, exposição do Rainer, fusão era muita coisa, então eu não tava acho que na lista de prioridades de problemas pro Sardinha naquele momento, porque eu não tinha poder nenhum, e a gente se dava muito bem então então, tipo, a gente trabalhou junto na, na Fusão esse curto tempo que eu tava. A gente, tipo, tava bem alinhado. Hum, tá, aí chega a Fusão. E a Fusão chega numa situação... É, quer dizer, tinha uma, uma minoria ali um pouco óbvia para quem tava de plateia, assim. Tinha uma minoria ali... É, e é raro isso acontecer no primeiro CT da Fusão, né? No primeiro CT da Fusão, você tem um álbum tão... Tão óbvio, assim, né? Tão fácil. E, a, a, e a, aparentemente a maioria estava decidindo seguir esse caminho, de ir nos, nos Easy Votes. Até a sua eliminação. Na sua eliminação, as coisas aconteceram de um, um pouco mais diferente. Teve mais, mais, mais gente sendo votada, foi um CT mais movimentado. Então, e quer dizer, e ainda. A, a, que seria o voto fácil que seria a Samira não foi a pessoa escolhida para sair então o que, que aconteceu aí nessa passagem do começo da fusão pro momento em que você vira o alvo então é, eu tenho duas teorias, né, eu só vou descobrir depois uma é que eu já ia ser o voto por, por conta do que eu te disse, de, de tipo, ah, é a Bia era esse o argumento só, né, realmente eu não e a outra coisa é eu joguei um pouquinho. Ai, gente, esse foi meu único... Assim, eu sei que era F12, ainda era cedo, mas eu, eu não sei o que aconteceu. Eu acho que eu tinha passado uma semana doente e, e aí eu tava bem e eu comecei a me empolgar porque as pessoas começaram a falar de movie, tinha pessoa ali, flipo, não flipo. E aí, tipo, as pessoas do Boron estavam tentando fazer um contraplano Ficou evidente que aquele contraplano ia dar errado, é, não tinha condições de dar certo. E eu tentei pensar, ok, o plano não vai dar certo. Mas como é que eu faço para a rodada que vem a gente ter um plano? Então, essa eu fiz. aí eu comecei a ligar para as pessoas e aí eu comecei a me mexer. E eu não sei, a sensação que eu tive foi como se eu tivesse acordado no jogo e, e, e, e aí tivesse tipo sei lá, dado uma onda, e aí as pessoas tivessem sentido, opa, peraí, ela acordou, vamos eliminar ela. Porque pareceu quase mágico, assim. Eu, eu, eu fiz, tipo, uma, coi é, uma coisa no jogo que, que nem era é, minimamente significativo pra quem tava no topo, não ia mexer em, em nada, e, e aí eu saí. Então, tipo, foi... O meu jogo TR tinha que ser o TR real, assim. Tipo, tinha que estar tá ouvindo o piiii da máquina. Porque não. Eu fiz muito pouco. E já foi o suficiente para eu virar o álbum. Ou eu já era o álbum de qualquer jeito. Essa, essa parte eu não tenho muita certeza. Mas, assim, eu, o meu plano era muito vantajoso para as pessoas que estavam no topo. Ia ser tipo. Ia sair uma pessoa que já estava no bórum de qualquer jeito queimando vários poderes e, tipo, deixando o, o meu lado mais fraco. E eu fiz esse plano para tentar provar para as pessoas que eu achava que estavam dominando o jogo que, eu, que elas podiam confiar em mim. Que, olha, eu não vou mexer no seu jogo. Tipo, eu vou ser um... um eu vou ser, tipo, um benefício. Tipo, eu vou mexer o jogo sem, que, sem tocar em ninguém que é importante para você enfraquecendo o lado das pessoas que, que que você que poderiam se unir contra você tipo eu tentei fazer tudo para demonstrar para as pessoas que eu era uma vantagem tipo mas não não foi suficiente tá mas considerando que você foi eliminada por causa disso é... o que que o que, que você acha que deu errado assim quem você acha que foi a peça que que pode não ter confiado muito na sua proposta o que que você acha que pode ter dado errado então é... Tinha uma pessoa que ela estava muito centralizada ali, todas as pessoas queriam jogar com essa pessoa. E... e ela tinha que escolher. E ela escolheu. Na minha visão, não precisava, podia escolher uma rodada depois. Porque, como o meu plano tirava a Samira de qualquer jeito, o nosso alvo era a Samira. É... Se eu tivesse na maioria, naquele momento eu teria dito. Deixa o plano da Bia funcionar. O plano da Bia é tirar essa mira e ainda fazer uma das pessoas do Bórum perder um poder. Top esse plano. Então, assim... E, e ainda, tipo, esperava uma rodada a mais para perder as confiança, a confiança das outras pessoas. Porque quando eles votaram os seis juntos, eles expuseram quem eram os seis que estavam no topo. E aí, algumas pessoas que estavam na minha aliança se achavam topo também. E ficaram, evidentemente, no bórum. Então, eles expuseram quem tava no bórum. Não deixaram... É, deixaram o nosso lado mais forte. Porque não perderam o poder. E, só e, e me tiraram. Que também sou um pouco um escudo. Um nome fácil de tirar. Porque agora, se alguém daqueles seis quiser fazer um move. É muito... É, é que essa mira não tá mais no jogo. Mas era mais fácil puxar essa mira do que me puxar. Porque né, se, se as pessoas têm tanto medo de mim pra me tirar no F12, eu acho que elas iam querer fazer uma jogada pra ir comigo pra F5 então, tipo eu não não concordo com o plano que eles traçaram pra me tirar é, eu acho que eles podiam ter esperado uma rodada mas eu entendo às vezes estava cansado, enche o saco tem uma hora que você quer ter certeza que as pessoas que estão com você, estão com você porque é puta trabalhoso você, tipo ter que ficar mentindo pra todo mundo e, enfim e aí, tipo, eu acho que foi isso foi tipo, ah, eu quero que, que o meu, seis, meu sexteto fique claro, porque eu quero saber quem tá comigo e eu quero uma posição no jogo que fique definido essas são as pessoas, então, tipo, eu acho que foi isso e acho que eles sabiam que eu não tava esperando eu não tava mesmo esperando foi um blind e é, é, eu acho que é isso, amigo sim, e mas eu acho que a sua saída a sua saída deixa as coisas agora um pouco mais animadas assim na para um próximo CT, né? Ainda mais com a desistência da Samira, acho que agora as coisas começam a ficar um pouco mais imprevisíveis, né? Acho que agora as relações começam a ter que se se definir melhor, né? Assim, as, as pendências tem que ficar mais mais resolvidas ali mais claras. Eu acho que não, amiga. Eu, eu acho que assim, na minha visão de jogo, esse sexteto vai, vai ficar junto é, é assim agora só tem 10 pessoas no jogo, né? Eu conseguiria ver facilmente as quatro pessoas do Boron saindo uma depois da outra tipo se é que tem prova é que tem twist tem poder e, e tipo, pode ser que uma pessoa do sexteto esteja distante mas eu, de fora, não consigo ver quem são os quatro dominantes ali. Tem várias possibilidades. Isso quer dizer que, provavelmente, eles mesmos não sabem quem está no topo. Então, eu acho que vai todo mundo até os seis. Eu acho que eles vão ter... Eu não estou vendo uma rachadura aí. Eu acho que eles votariam juntos os próximos quatro votos. E você não quer falar quem são essas seis pessoas, né? Não. quer tá, estar essa alguém nelas, né? Não. Tá bom. <risos> Muito bem. Você recebeu 32 estrelinhas, porque a inflação veio, entendeu? E agora chegou o momento do nosso quadro todas as estrelinhas. Você distribui as estrelas primeiro e depois comenta, se quiser. Tá bem. Vamos lá. Então, vamos lá. É, quatro estrelinhas para o Adriano, quatro estrelinhas para a Isa quatro estrelinhas para a Jaque, três estrelinhas para o Léo, duas para a Mari, três para o Otávio, três para o Raflin, três para o Sardinha, quatro para o Sérvulo e duas para o Iargo. Muito é... bem. Eu vou confiar na sua conta, que você falou rápido, eu não consegui fazer a, a soma aqui. Eu vou confiar na sua conta. É... Tá, pode comentar a sua distribuição. Eu... eu distribuir o maior número por dois critérios pessoas que eu acho que estão jogando bem e, e pessoas que eu tô torcendo então, Ué. tipo é, dei quatro para pessoas que eu quero que, que vão longe e eu dei três para pessoas que eu realmente acho que estão naquele quase tipo assim, nossa, seu jogo tá tipo muito redondo mas ao mesmo tempo, será que tá todo mundo vendo que tá muito redondo e, e aí, tipo, eu acho que são pessoas que, tipo, são as que eu mais vejo na final. Que eu acho que estão, tipo, mais no meio do pacote, então, que vão ter uma, uma chance maior. E aí eu dei, tipo, dois para as pessoas que eu acho que se chegarem na final talvez tenham uma dificuldade. Então, tipo, porque eu vejo mais um pouco mais de dificuldade deles explicarem o jogo deles, então, aí são, são duas camadas de dificuldade, porque além de chegar, você ainda vai ter que, tipo, argumentar pra caralho pra explicar pro Júlio seu jogo, então, tipo, por isso que eu dei dois pra algumas pessoas. Que foram Iago e Mari, né? É. Então, na sua concepção, pelo que você falou, Léo, Otávio, Rafflin e Sardinha são as pessoas que têm maior probabilidade de chegar na final e, e, e ganhar o jogo. É, são as pessoas que, que eu acho que, que, que tem a maior facilidade de chegar, porque não estão com um alvo tão grande, mas não estão também é, dispensáveis completamente para o jogo. Então, acho que eles estão numa é. boa posição. Travamos de novo. Travou. Voltou. Hum. É, só repete, porque se, se tiver perdido, você acha que essas pessoas são. Ah, eu acho que essas pessoas, tipo, elas não estão com tanto alvo mas ao mesmo tempo não são tão dispensáveis então tipo não é tão fácil tirar elas estão tipo ali no grosso onde é uma posição que eu acho que é confortável para chegar no final legal tá vamos lá vamos para as torradinhas agora as torradinhas são as perguntas da plateia você recebeu algumas vamos começar pela da Débora da Débora é longa então eu vou vou dividir tá para você responder Bia, você brincou que seu tempo de sprint e jogador ousada de Amazonas ficou para trás. Você, Kaique na Nayara entraram com o maior alvo da temporada, mas eu realmente achei que você foi quem melhor conseguiu mudar muito a impressão de que estava jogando de forma não agressiva. Acho que é, corrobora com o que a gente estava falando aqui. É, quais foram os pontos determinantes na sua eliminação? Acho que você, você já, já falou um pouco né, sobre isso. Você, quer, você tem alguma coisa a acrescentar? Você acha que... que... Não, né? não, porque eu realmente não acho que fiz muita coisa para ser eliminada, não. Sim. Aí ela continua. Você acha que você se tornou um número dispensável a quem está controlando o jogo ou apenas tiveram medo de você? Eu acho que é a dúvida que você também tá, né? Eu acho que é exatamente isso a dúvida. Eu acho que é mais medo de verdade, porque, assim, é... o meu jogo, por mais que, que eu tenha a... o histórico que eu tenha, ia... não ia ser tão fácil defender meu jogo na final, sabe? Tipo, claro que eu já tava, tipo, pensando que eu ia dizer, né? Tipo, eu tinha esperanças, mas, tipo, tem pessoas no cast que venceriam de mim fácil. Tipo, não, é, eu realmente acho que, tipo, se eu tivesse na final... É, é que não tem como eu falar sem assim, Davo, então eu não vou falar. Mas, tipo, algumas pessoas específicas, que inclusive eram as pessoas, algumas das quais eu estava tentando jogar com, me venceriam com as mãos nas costas, tipo... É, e, e, e, então, para essas pessoas, eu era muito interessante no jogo. Porque eu era um escudo, eu era um voto fácil eu tava sendo muito leal, eu, eu joguei esse jogo bem transparente, elas sabiam que eu tava com elas, não acho que me, eu não acho que ninguém que votou em mim votou porque, não, ai, a Bia tá fingindo que tá comigo ao mesmo tempo que tá com o outro, não, tipo quem votou em mim sabia que, que eu, com, onde eu tava no jogo, e se, e, se, e se fosse e se me tinha ou se não me tinha então algumas pessoas me tinham podiam contar comigo e e não, votar, não jogaram comigo por medo de, de que talvez no F3 pudessem perder de mim, sendo que eu nunca ia chegar e eu ainda ia tipo, ser um, um escudo para a pessoa, né? Sim. Bom, e aí ela fala nos brinde com histórias da linda família de 11. E aí, eu acho eu achei engraçado isso que ela, que ela pediu. Tipo assim, em algum momento existiu mesmo uma aliança com 11 pessoas? Na, quando, quando a Merge não, é... gente O que aconteceu é que o, que o Rainer surtou Tipo Ia ser, obviamente, o voto Porque, tipo, ninguém quer uma pessoa Que vai soltar tudo Que sabe em vídeo E, tipo, ninguém quer ser O primeiro voto da Merge Então, tipo, todo mundo falou Hi, hi, tá bom, hi Tipo, só foi só isso tipo não nem, Era um voto fácil No primeiro CT da Merge Todo mundo concordou e pronto. Não, não, tem, não é aliança. É tipo, vamos respirar? Vamos ver quem tá com quem? Tem uma pessoa que, tipo, ninguém tá tentando salvar? Vai você mesmo. Vamos votar nele mesmo, entendeu? Foi isso. Tipo, não, não tinha aliança. <risos> foi mais uma conveniência. Foi. É, foi, uma foi mais conveni... uma conveniência momentânea do que, do que aliança de 11 pessoas. Sim. Até porque... Né? Se, se tivesse, já tinha sido quebrada logo em seguida. Né? É, não, não tinha <risos> aliança de outras pessoas. Aí, as suas expressões são muito boas. Viu? É, agora o Bonome mandou duas, duas torradinhas para você. É, quero saber quais foram as coisas boas do jogo dela, qual o momento que ela mais gostou dessa temporada e com quem ela mais gostou de jogar, e se essa pessoa vai ser convidada para Bom, eu, eu acho que o momento Ai, gente Eu acho que o momento que eu mais gostei Foi quando eu acordei na Murdy Tipo, foi, foi a realização de tudo Que eu tinha planejado até aquele momento Eu achei eu vou estar errado no sardinho E dormir icônico Eu achei divertidíssimo é, Eu acho que os dois momentos mais legais para mim no jogo foi tipo a primeira vez que a Nayara me mandou um áudio me dando uma ordem. E a hora que, tipo, eu acordei e a Nayara e o Kaique tinham sido eliminados, eu tava na fusão. A, tipo, esses foram os meus momentos mais marcantes de, tipo, assim, você conseguiu fazer o que você queria fazer, velho. Da hora, sabe? E o mais <risos> eu mais gostei de jogar... Olha, eu não tive... Uma das outras coisas que mudou no meu jogo foi que eu não fechei conexões tão fortes. Normalmente eu, eu, eu que nem quando eu conheci o, o pH no jogo, tipo, a gente se ligou uma vez e eu falei, pronto, acabou. Eu vou com esse menino até a final, não vou trair ele de jeito nenhum, e pronto. E tipo, eu criei uma conexão com ele muito forte. Com o Caio também, é, eu, não, eu não trairia ele, eu teria ido para as pedras por ele, e. e... E, tipo, no IF é a mesma coisa, tipo, no Survival no, no, no Brasil eu usei a Twist do colar pra salvar a Jéssica, então eu sempre joguei assim, tipo, nossa, essas pessoas são muito minhas pessoas. E eu não tava jogando assim aqui. Eu tinha uma pessoa que era o mais próximo possível de um F2, que essa pessoa sabe que é ela, e... e era isso. Mas, tipo, todas as outras pessoas, elas, elas, eu tava com elas enquanto fosse benéfico pra mim, se, tipo, eu tava jogando mais solta que eu já joguei na minha vida e eu não ia ficar salvando ninguém, tanto é que quando o Gustavo teve que ir, teve que ir, mesmo eu sendo uma pessoa próxima, mas eu acho que a pessoa que eu mais gostei de jogar foi o Kaique, porque a nossa relação foi tipo tipo, o Kaique é, é, duas coisas, as únicas duas coisas que eu tenho em comum em todos os meus jogos online foi o fato que eu perdi e o fato que o Kaique tava no cast Todas as vezes, eu joguei cinco vezes, o Kaique tava todas as vezes no cast. E a gente construiu uma relação muito boa. Eu não acho que eu seria tão amiga do Kaique hoje se a gente não tivesse, tipo... Se ele não tivesse ganhado Amazonas, e aí a gente não tivesse juntos em lendas, e aí eu traí ele, e aí ele me traiu, aí a gente jogou juntos como dupla, depois a gente jogou juntos como, como fake. E aí, tipo, chegou nessa vez, eu e o Kaique, a gente sabe o que o outro tá pensando. Era, tipo a gente se ligava e a gente nem precisava falar de jogo porque a gente falava de jogo dois segundos tipo, ai amigo fulano é insuportável, não aguento mais Deus me livre, não aguento ter que fazer social com esse povo não, não, não, não. a gente falava mal do povo e aí a gente ria, ria, ria e falava mal das pessoas era delicioso doce, e aí a gente falava gente, tipo, agora a gente já sabe que fulano vai fazer isso uhum, ai tá bom, o alvo vai ser não sei quem e aí depois eu, tipo, eu tava falando com ele de jogo, aí de repente eu falava, sei lá, de alguém que eu tava paquerando, aí depois eu falava do filme que eu tava assistindo, e aí... E, e, e, e a nossa relação jogo-vida é muito uma coisa só, porque toda a minha história de jogo foi construída com ele. Então foi maravilhoso, a gente ria muito e... Kaique, tá que eu te amo, eu tô muito feliz que você ajure do fundo do coração. Ah! Teve isso, né? Com a desistência da Tamir, da o Kaique finalmente conseguiu, depois da sua terceira participação, na sua terceira participação, ser júri do VD. Parabéns, Kaique. É isso Sim. aí, não deu para a gente falar, porque não era júri ainda. Bom, a segunda pergunta do nome é a seguinte: fã de Survival como você, se você tivesse que comparar o jogo de, do All-Star's Bali com o de uma temporada de Survival americano, qual seria essa temporada? Um... Acho que Second Chance. Acho que Second Chance porque tinha, tinha muitos nomes fortes, mas é... não foram os nomes fortes que a gente estava esperando que sobressairam no final, sabe? Tipo, não é como se fosse aquelas temporadas de que tem alguns fortes eles saem e aí fica aquele monte de gente fraca no final não, ainda tem muita gente forte no jogo, mas talvez não as pessoas fortes que a plateia tava esperando então tipo, eu acho que a gente vai ser super surpreendido positivamente com ver outros jogos que a gente não conhecia tanto, brilharem de dessa vez, tipo outras pessoas que são que tinham coisas pra mostrar e agora estão aí tendo a chance delas de mostrar eu concordo com você você fez uma excelente escolha Analisando assim, todas as temporadas de Survivor Eu acho que essa também é a que mais tem, tem a ver e... Amiga, e eu estava quase acreditando Gente, o Álvaro não assiste Survivor <risos> E eu já caí nessa várias vezes Ele começa a conversar Tipo assim, ah, é porque Amanda é isso mesmo Porque é a Parvart, E aí eu tipo, sempre caio <risos> Ai, ai. Bom, a última torrada é de um, um, um plateeiro aí, um, um membro da plateia que está estreando nas torradinhas. Volte sempre, o Anatoly. É, e aí ele fala, ele fala, né? A primeira vez que ele manda uma torrada. Beatriz, gostei muito do seu jogo e de como você o leva de uma forma leve, sem precisar apelar. Uma vez que a aliança de seis está exposta, não, seria, não teria sido melhor manter o Rainer na última votação? É, gente, peraí eu vou, Ele me mandou um áudio icônico Eu não sei de onde está indo meu áudio Onde será que sai meu áudio Mas eu vou dar play aí, tipo, se, você, se der para ouvir, deu Se não der para ouvir, não deu Eu acho que meu áudio deve estar tá vindo daqui Alô, testando Fala, Bia Aqui, se for para me esculachar Pelo menos me esculachar falando meu nome <risos> certo, por favor, tá? É que se pronuncia Aquele abraço, moço. Não é simplesmente maravilhoso? Ai, mano, que ícone. Eu amei. É porque acontece o quê? Eu fiquei brincando com ele que quando eu tava lá é, doente, dormindo, tirando, fazendo selfie com planta, é, ele foi, tipo, expôs, né? <risos> tipo, ele falou... Ele esse momento foi muito bom Todo mundo se matando Aí você manda, manda um stories com uma planta Gente, eu achei a planta Maravilhosa, Bia, foi um, um icônico E eu vou me divertir Eu pensei, ah, eu acho que isso não é o melhor pro meu jogo Mas eu vou me divertir só um pouquinho Devia ter me ficado quieto. Mas, tipo, aí ele foi e me expôs E aí eu, eu pensei, porra, velho, Eu tava aqui sem alvo De boa, você precisa contar pra todo mundo Que eu tô de boa e aí ele mandou esse áudio perfeito, icônico, e eu esqueci qual foi a pergunta que ele fez. Ah, se... Não se não de... deixar o Ryan no jogo. Então, mas é que a aliança de seis só ficou clara exatamente quem era o topo dessa aliança, porque o que acontece? Para mim era, era claro. Tinha duas pessoas no Boron naquela aliança, e eu estava puxando essas duas pessoas para jogar comigo. Só que essas duas pessoas estavam sendo enganadas. Não adianta eu virar para ela e falar assim, amor, você é o Boron. E aí ela vai falar, agora que você me falou que você é o Boro, eu vou jogar com você. Não, ela não acreditou que ela era o Boro. Eu não posso fazer ofender a inteligência das pessoas assim. Eu precisei o quê? Criar todo um plano louco para que, tipo, elas confiassem em mim e, e na rodada que vem jogassem comigo. Só que não deu tempo, né? É, eles tinham que ter flipado no voto, nesse voto. Que agora não dá mais tempo de flipar, agora eles já são o Boro. Então, é na minha visão, né? Claro que eu posso estar errado, mas eu acho que, que é isso é... que aconteceu. Então, tipo, não, não é como se a aliança já existisse. Se a aliança já existisse, provavelmente eu tinha ficado, porque tinha duas pessoas pra flipar e tinha, tipo, dois poderes que a gente poderia usar. Três poderes. A gente tinha três poderes do nosso lado que se a gente tivesse usado esses três poderes tinha saído alguém de lá. Mas pra isso eu precisava que as pessoas estavam no Boro soubessem. Eu sabia. Eu precisava que eles soubessem também. E eu achei que eu tinha mais duas rodadas para demonstrar. Eu, eu achei que eu t... estava eu usando essa rodada para engatilhar todas as pessoas no, no lugar certo. Mas não tive, eu não tive uma rodada. Eles já quiseram me tirar de uma vez. sim, Bom, vamos lá, Bia. Um quadro que eu amo e que você não vai gostar tanto assim, mas agora senão vai ter escapatória. Tacando ao vinho. Chegou hum. o momento de você tacar a alvo em alguém. Agora eu quero ver, Bia. Fala pra mim três números de um a dez. Um, dois, três. Um, dois e Argo, Iargo, Adriano e Servo. Para quem vai alvinha, porque. Ah, eu só preciso escolher um? É. um. Ai, não vai ter como. Vai ter que ir pro Adriano, gente. Desculpa, Adri. Mas eu, eu prometi para ele que eu não ia não ia tacar alvo nele, mas foi sorteado, eu não, eu não tive culpa. É... O Adri, ele é simplesmente fantástico. É, tipo, ele é muito bom. Ele fala com você e você fala assim: tá bom, depois que a gente casar, eu, eu escrevo meu próprio nome e aí eu me elimino. <risos> E aí, tipo, ele é tipo, ele é muito bom e, e agradável e, e doce. Tipo assim, ele, ele não me tinha tanto assim, né? Ele, ele tinha, mas ele não me tinha tanto assim, é, porque a gente tem estilos de jogo diferente. Eu gosto mais de gente maldosa, sabe? Se ele me ligasse e falasse mal das pessoas, a gente ia ser best friend. Mas ele, ele não é, ele é um gentleman, ele é um, um lord. Então, é, é, é, ele é muito cativante, só que ele não é o meu estilo de pessoa. Tipo assim, né? As, as minhas pessoas são as vilãs. Eu, eu gosto dos vilões. Tenho um fraco por, por, por isso, tipo cheio de deboche eu gosto mais, me, me diverte mais por isso que eu queria jogar com você, amigo estava muito na expectativa de vocês estar... ah! <risos> eu não sou vilão eu sou um <risos> dozinho injustiçado não recebi indicação suíte estou esperando até hoje então não tem como falar que, que, que, de... que o, o jogo do Adriano não é, não é um jogo impecável porque, porque é, ele, ele é um jogador excelente muito bem, mais um ovinho tacado aí na cabeça do Adriano. Vamos ver até quando ele resiste. Desculpa, amigo, é. eu não tive culpa. <risos> Vamos lá para a nossa parte docinha agora da, da, do chá, que são os torrõezinhos de açúcar, as mensagenzinhas fofas. Você recebeu várias e várias longas. A gente vai ficar aqui até amanhã agora para eu ler tudo. <risos> a primeira vem da Stephanie. Amiga, já peço desculpas por não ser boa com as palavras. Você sabe que demonstro carinho por meio de implicância, assim como uma criança de cinco anos. Mas quero deixar registrado que é só a sua presença no Alçados me deixava mais segura. Leve com menos medo do jogo. Leve e com menos medo do jogo. Mesmo não estando juntas como amazonas, passar um tempo com você sempre me fez bem. Espero de coração que você tenha alcançado seu objetivo no game que se referia a, a ser algo leve, divertido e criar amizades, apesar das pessoas acharem que você estava armando um blind quando, na verdade, só estava pegando um copo d'água. Obrigado, <risos> obrigado por adotar uma menina tímida na sua vida e por ser essa pessoa positiva, feliz, enérgica, que fala gritando, basicamente o yang do meu yin. Eu te admiro muito como jogadora, mas ainda mais como ser humano. Seu coração é muito maior que sua estratégia e olha que você é sprint. Estou com saudades e te desejo melhor na sua saúde. Obrigada, amiga. Eu, tipo, quando, a gente, quando eu soube que a gente ia jogar juntas de novo, eu pensei, foda-se, ela vai ser meu F2 e acabou. Sabe? Tipo, pra quem eu vou inventar? Vai ser muito bom e muito fácil. Ela é mesmo indo meu Yang. Tipo, quando eu não tinha o meu próprio ego mais bem trabalhado para conseguir jogar o TR e não precisar que as pessoas soubessem o tempo todo com o esperto eu sou é, ela era essa pessoa que falava isso para mim sabe ela foi tipo isso em Amazonas eu acho que as pessoas subestimam ela demais elas acham que tipo eu arrastei a Stephanie isso é ridículo muitas vezes eu ia fazer jogadas burras e a Stephanie falou não faz isso e ela que tipo definiu o rumo do jogo em vários momentos Amiga, eu te amo muito. Você me faz rir. Você me faz, tipo... Ser muito sincera com as coisas. Porque você é direta e você faz a gente, tipo... Ter que ser também. E eu tô muito feliz que você esteja, tipo... Mais próxima do mundo dos jogos de novo. Porque é muito mais divertido com você. Não tem comparação. Eu te amo. A próxima... A vem do do Danilo Nunes... E aí ele fala, vou mandar uma mensagem para a Bia, já que ela não quer falar mal do jogo de ninguém. Bia, obrigado por ser a pessoa mais perfeita de todo mundo dos jogos. Eu tive muita sorte de torcer por você em Amazonas e poder me aproximar de ti. Você é muito especial para mim e sou abençoado de vez ou outra poder conversar contigo no Blindcast ou trocar uma mensagem despretensiosa. Quero que você saiba que você me ensina a ser uma pessoa melhor todos os dias, ser alguém que sabe ouvir mais, ser acolhedor, engraçado e leve no dia a dia. Sua presença traz o melhor de todos que estão à sua volta. Faz a gente crescer e ter mais confiança em nossas qualidades. Por esses motivos, eu estou triste que tenha saído do jogo. Mas esse sentimento nunca vai sobrepor a felicidade de saber que você existe em minha vida. Te amo e eles não te merecem. Essa cisão é tóxica e, negro... e necrosou completamente. Conte comigo você. Pra... Eu não tenho palavras. Tipo, o Danilo, ele fez... Uma, ele, ele não tem noção o quanto ele, ele é importante na minha vida, tipo como uma pessoa que não te conhece torce por você só porque foi com a sua cara tipo, isso faz uma coisa dentro do coração da gente que não dá pra explicar é muito emocionante, sabe e, e o carinho que ele tinha de graça por mim eu tinha o triplo por ele, e ter conseguido tipo, colocar ele na minha vida de um jeito permanente, e a gente fazer esse Blindcast juntos, e qualquer um que já acompanhou um episódio de Blindcast sabe que o Danilo é simplesmente a pessoa mais maravilhosa e perfeita, ele é espontâneo, ele é tipo sincero, ele é muito verdadeiro, ele é muito engraçado, ele pensa muito rápido, as sacadas que ele tem, ele tipo ao mesmo tempo que ele faz um personagem ele é muito autêntico o Danilo é tipo Leve, divertido, engraçado. Tudo que ele falou de mim, ele é o triplo. Obrigada, amigo. Você é maravilhoso. O próximo eu adorei essa Samuel. parte. Essa parte é muito legal. <risos> Samuel Monteiro te mandou um ronzinho também. Bia, obrigado por ter me proporcionado o um dia mais feliz desse jogo. Você é realmente uma lenda e foi uma honra compartilhar alguns momentos por aqui com você. Você é muito especial para mim e adoro. Oi, amigo, a gente fez junto a prova de foto, é disso que ele está falando no torrão, é, é um dos meus momentos favoritos no jogo, é tipo, com certeza o meu momento favorito durante toda a minha jornada de VD é a prova de foto de Amazonas, nada vai superar a felicidade que eu senti naquele momento, é, nunca tinha sentido nada parecido foi uma alegria muito grande e ele viveu comigo esse momento agora em Bali que com certeza foi inesquecível a gente correndo atrás da galinha eu queria ter filmado o Samuel tentando pegar aquela galinha, foi maravilhoso então tipo, amigo obrigada por a gente ter dividido esse momento juntos e, e, e a gente mesmo sabendo que não tava jogando juntos nossa amizade não ter mexido em nada por causa disso muito bem, o próximo torrãozinho é do senhor Kaique uma bíbliazinha, vamos lá. Ai, Beatriz, nem sei por onde começar. Eu realmente não sei o que dizer. Eu acho que seria difícil colocar em palavras o que você representa para mim, tanto dentro como fora do jogo. Jogar com você é sempre uma delícia, seja estando de lados opostos ou do mesmo lado. A sua companhia deixa meu peito quente, minha cabeça focada e meu sorriso alegre. Eu sei o tanto que você queria ter essa vitória, eu sei o quanto que você estava se esforçando para isso, eu duvidei que você conseguiria jogar o jogo que você queria e você me provou estar errado. Você consegue absolutamente tudo, porque além de ser uma jogadora incrível, a qual eu apenas sonho em me igualar, você é uma mulher forte, sensata e maravilhosa. Eu te amo demais e não tem jogo nem posição que mude isso. Mas só para constar, eu ainda estou ganhando, porque está 4x2. Beijo, chão. Eu te amo mais. É, tipo, eu não sei você não assiste Survivor, mas acho que a maioria do pessoal que assiste o, o Chá assiste, né, então tem uma coisa que fala muito no, no mundo do Survivor é né? que quando as pessoas retornam pra jogar uma segunda temporada, elas tentam jogar do jeito que o, que o winner da temporada delas jogou, e eu acho que isso é muito verdade, eu acho que a gente fica marcado pelo aquilo que a gente viu dar certo e eu, tipo, vi o jogo do Kaique dar certo e eu entendi o jogo dele Demorou um tempo para eu conseguir achar os elementos que ele tinha em Amazonas em mim. E eu acho que, tipo, demorou tempo demais a ponto de que a minha imagem já estava consolidada e, e eu não conseguia mais usar. Mas eu achei, sabe? Mas eu só achei isso porque eu vi nele. Então, tipo, é, do mesmo jeito que a Stephanie, o jogo dele em Amazonas é subestimado. Ele mereceu muito ganhar aquele jogo. Ele era o melhor jogador do jogo. E ele é o melhor jogador entre nós dois e por isso que tá 4 a 2. Por isso que ele vai melhor e mais vezes que eu, porque de fato ele é um jogador oh. perfeito. Oh, fofinhos. Amiga, então é isso, estamos chegando no final. Agora é aquele momento que você... Se você tiver mais alguma coisa a acrescentar sobre o jogo, sobre qualquer coisa, você pode falar. Se você quiser fazer aquele momento que a gente tinha combinado que você foi pediu, que eu até anotei aqui. É, como é que... Travou! Enfim, isso é... É... é... De, de... de... ainda... Que fala a última parte de novo, porque travou. Esse é o Tá bom. Pode ser dito ainda o que você quer falar e diz... Tá, eu acho que eu posso falar, né? Acho que, acho que eu tô indo. É... Bom, eu que... primeiro eu quero agradecer aos moderadores do VD... É, e isso tipo incluindo também o Lucas que não tá moderando mais, mas estava moderando nas minhas duas primeiras temporadas é, eu acho que eles têm noção de quanto que eles mudam a vida das pessoas, né, eu, eu não era nem perto de ser a pessoa que eu sou hoje antes de jogar o VD é, é como se fosse uma porta mais, uma porta para drogas mais fortes mudou minha vida é. <risos> Mudou minha vida completamente. Tipo, eu não sabia quem eu era. Muitas coisas de mim eu, eu não conhecia. Então eu quero agradecer a todos. É, o que vocês fazem aqui é impressionante. É muito mágico. Vocês darem essa diversão, essa oportunidade pra gente. É, e, e tipo, com tanta dedicação e carinho. Cada detalhe é muito pensado. Não tem nada que que não seja feito com todo amor e com toda a capacidade que a pessoa tem para dar. Obrigado pelos desenhos, obrigado pelos sites, obrigado pelas provas, obrigada pelos questionários, obrigada, tipo, por... nossa, não tem, não tem condições de explicar a gratidão que eu sinto. Eu quero agradecer a todas as pessoas que jogaram comigo nos três casts que eu joguei. Eu eu tive alguns problemas de ligeiras inimizades que já foram resolvidos. Eu agradeço as pessoas que me deram a oportunidade de ser meus amigos, ainda que eu tenha sido cuzona em algum momento. É, a gente, eu tô crescendo como pessoa, assim como todo mundo tá, e o jogo às vezes tira o pior da gente, mas a gente pode pegar e aprender lições com isso. E, e agradecer, tipo, a todo mundo que torceu por mim e... Tipo, basicamente acabou, né? É tipo um ciclo, literalmente, um ciclo da nossa vida e, e do jogo que se combinam. Então, foram dois anos de Bia e VD. Eu era uma pessoa quando eu entrei e eu sou outra pessoa quando eu saio. Mas, tipo, foi uma viagem muito boa. Tipo, eu levo daqui tipo muita, muita, muita gratidão. E eu amo demais as pessoas que estão na minha vida agora. E eu não teria essas pessoas sem vocês. Tá bom, né? Cristo! Não pode fazer as coisas comigo. <risos> Bia, então... É... Ai, Cristo... É, olha só, obrigado por tudo, por ser essa pessoa maravilhosa que dá tanto entretenimento para gente, tanto gameplay legal. É muito bom te, ver, te acompanhar jogando, porque é divertido e tem gameplay, tem tudo. Você é uma jogadora que diverte joga pra valer, e joga para valer, é muito legal. É, eu acho que é foi um, um, uma passagem muito bonita a sua pelo VD nas três temporadas, eu acompanhei. É, todas elas, então eu falo isso como um, um, um espectador também, assim, um plateia, e tava muito na expectativa para gravar o chá, acho que a gente, nessa uma hora e dez minutos, que já nós já estamos de chá, chá mais longo da temporada, acho que a gente conseguiu se divertir, apesar das, das travadas que deu, infelizmente, travou bastante, mas acho que as pessoas vão conseguir entender o recado, é, é isso, acho que você pode se orgulhar do seu jogo, você de fato fez um, um jogo muito diferente, ficou muito nítido para qualquer pessoa que tenha acompanhado o VD, que você não era uma pessoa citada o tempo todo, você não era uma pessoa que as pessoas estavam mirando, você conseguiu passar exatamente o que você queria e acho que é isso, né é, é o ciclo no VD está encerrando agora, mas quem sabe vem uma quarta, aí a, a Larissa me jogou quatro vezes, quem sabe não vem a quarta vez tem outras franquias a gente vai ver você aí por aí muito, porque a gente sabe que você gosta e a gente adora te ver também Obrigada amigo pela oportunidade pelo espaço, você é muito querido, você faz um trabalho maravilhoso você é, não duvide do, do quão importante é o que você faz, porque a gente. É quase que uma terapia a gente poder falar do nosso jogo, contar a nossa história. Isso é muito importante, faz parte de todo o processo, e você faz maravilhosamente bem. E ai, eu te adoro tanto! Obrigada, amigo. <risos> Foi muito gostoso. Gente, agora cenas fortes dos próximos capítulos aí. Vamos ver se essa tal aliança de seis se expõe mais do que ela já está exposta, se ela se quebra, se as coisas mudam, ou se a gente vai ter aí um, um, uma, um caminho fácil aí até o F6. Vamos ver o que acontece. Para vocês que nos acompanharam até aqui, um beijo muito grande e até o próximo Chacol Vinho. Tchau, tchau. Até.